É impressionante nos dias de hoje como que o conceito para a palavra igreja é totalmente errado na mente das pessoas, mas tudo isso é fruto de ensinamentos errados ao decorrer dos séculos. Quando você fala para uma pessoa hoje a palavra igreja, logo vem na mente dela um templo, um lugar físico, uma obra de alvenaria feita para as mãos humanas. Mas quando você vai para as escrituras, você não consegue ter esse entendimento. Quando você volta um pouquinho a mais nas Escrituras, você lê o Antigo Testamento, você vê Deus dizendo assim, olha, eu não habito em casa feita por mãos humanas. E Ele não disse isso uma vez só. E quando você vai para os ensinamentos dos apóstolos, ensinamentos do Messias, quando você vai entender o que é a igreja, Ele está falando de um organismo vivo, ao qual Cristo é o cabeça e também esse organismo vivo está ali cerçado sobre uma rocha essa rocha inabalável também é Cristo. Então a igreja, você não consegue ter essa concepção de templo, você não consegue ter essa concepção de um lugar físico, de um lugar estático, você não consegue ter essa concepção de gueto, de torre de Babel, não. Toda vez que os apóstolos queriam ficar dessa forma, reunidos é, em um lugar só, a Bíblia vai dizer que Deus trazia uma perseguição e eles se espalhavam. E quando eles se espalhavam, a verdade era pregada. Mas quando eles ficavam parados num lugar só, reunidos num lugar, em um lugar, a, verdade, a mentira era pregada em volta. Mas quando eles via a perseguição e eles se espalhavam, a verdade também se espalhava. Então a igreja não é um objeto inanimado. A igreja... Não é uma pedra, não é um prédio, não é um salão, não é nada disso a igreja, somos nós. Paulo vai dizer assim, não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo? Ele disse isso para os coríntios. E ele ainda diz mais, que esse corpo bem ajustado tem Cristo como cabeça, alicerçado sobre a rocha que também é Cristo. E eu quero terminar dizendo que esse corpo bem ajustado ele tem duas pernas, para cumprir o ide imperativo de Jesus e de pregar o evangelho a toda criatura. Esse corpo ele tem duas mãos para poder praticar boas obras. E você é salvo pelas obras? Não, jamais. Você é salvo pela graça. Mas as obras, como disse Tiago, ela prova a sua fé. As obras elas são feitas por aqueles que são salvos. As boas obras. É bom, bom frisar isso, as boas obras. E Tiago ainda vai dizer que a verdadeira religião é essa que Aquela que olha pela causa da viúva, dos órfãos, dos necessitados. E esse corpo bem ajustado, ele tem uma boca para pregar a verdade. Mas a verdade das escrituras, sem filosofias humanas, sem conceitos humanos, sem dogmas e doutrinas humanas. Somente a Bíblia, pura como ela é. E isso é libertador porque está escrito em Gálatas, que é para a liberdade que Cristo nos libertou. Amém? Que o Criador te abençoe. Até mais.